Olá meus queridos irmãos e irmãs. Hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 6 e 7. Em Salmo 6 estudo é registrado o luto pessoal do Rei Davi. Este estudo bíblico revela como o salmista pediu misericórdia ao Senhor durante um período de extrema dor e sofrimento. No momento de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. Seguimos. Salmos 6. 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, por sara me Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. 3. Até a minha alma está perturbada, ou mais tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te. Senhor, livra minha alma, ó oh, salva-me por tua benignidade. 5. Por que na morte não há lembrança de ti, ou no sepulcro quem te louvará? 6. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, ou molho o meu leito com as minhas lágrimas. 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 10. Envergonhem-se, perturbem, se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. E assim fechamos o Salmo 6. Pessoal, deixa seus likes, e se inscrevam no canal e ativa o sininho das notificações, para vocês ficarem informados sobre outras postagens. Seguimos para a leitura do Salmo 7. Oração do Salmo 7. Este Salmo fala sobre como Deus defende a justiça e se defende contra os homens maus que o acusam injustamente. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi. Seu título indica que esse hino é o clamor de Davi a Deus, e é sobre os Benjamins chamado Coche. Seguimos. Salmo 7. 1. Senhor meu Deus, em ti confio, ou oh, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. 2. Para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a é livre. 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. 4. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, se antes, livrei ao que me oprimia sem causa. 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance, a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. 6. Sei Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. 8. O Senhor julgará os povos, pois julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. 10. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, pois já tem armado o seu arco, e está aparelhado. 13. e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. 14. eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. 15. cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Que Deus abençoe a todos, obrigado.